Boa tarde a você que acompanha conosco aqui o portal SB Notícia, as informações que chegou para nós da redação, né? E para alertar toda a população até também. E a partir de hoje, né? que é segunda-feira, as agências terão seu horário de atendimento temporariamente alterados. Então você pode acompanhar aí, né? Como está aí as escritas, amostra, né? Os horários de atendimento de segunda a sexta-feira vai ser das nove às dezesseis horas, né? Horário de almoço da meio-dia às treze e trinta e depois disso até às dezesseis horas. Até por segurança, mas é por pouco tempo isso daí também, né? E você pode acompanhar as notícias pelo portal SB Notícias. Fica aqui o registro também, que estão os alertas aqui, para todos que precisa utilizar do correio de Santa Bárbara do Oeste. Né? Fica aqui então Cláudio Mariano para o portal SB Notícias.